Fala galera, mais um Dayot na Austrália começando pra vocês E hoje a gente vai falar sobre as melhores cidades pra quem deseja imigrar pra Austrália A gente já falou bastante sobre isso no canal, mas agora tem novas informações pra vocês E eu trouxe aqui essa pessoa maravilhosa, Paula Buzo, minha esposa, de marketing da Twizia E é a pessoa que vai ajudar a gente a dar essas informações novas, não é mesmo? É com você, Paula Antes de qualquer coisa, pausa o vídeo, aperta o botãozinho vermelho aqui embaixo de subscribe Ou de inscrever-se, ou de se inscrever, o que tiver escrito aí, já se inscreve no canal para você receber as próximas atualizações Porque olha só, a gente tem até um microfone Novo aqui para poder o áudio ficar mais legal A gente comprou um cachorro para tudo ficar mais legal para vocês Para você assistir esse vídeo e não se inscrever Shem Shem Shem Você tinha que colocar a cena dela. É, shame, shame, shame, shame. Shame. Então vamos lá, quem vai começar esse vídeo hoje é a Paula falando sobre dois lugares da Austrália que estão com o DAMA, que é o Designated Area Migration Agreement. E você vai explicar para as pessoas agora... O que, que é essa, essa sigla, essa, essa sopa de letrinhas australiana aí, Mate? Quem acompanha aqui o canal também a gente já comentou várias vezes sobre isso, que o governo australiano tem é, colocado várias restrições na imigração. Eles estão um pouco preocupados com a quantidade de gente que estava que chegando no país, um pouco preocupados com a infraestrutura das cidades. Então eles começaram a fazer alguns cortes, né? Eles reduziram as listas de demanda. É, tiraram o visto de sponsor, né, que era aquele visto que uma empresa poderia te dar o visto de residência Eles começaram a fazer algumas mudanças né, ao longo dos últimos anos Até chegar agora, esse ano, que alguns dos, dos estados e, ter e territórios da Austrália eles ficaram um pouco incomodados Estava faltando gente Então o governo criou o DAMA, que é o Designated Area Migration, Migration Agreement, Agreement que deixa os estados definirem o que, que eles querem fazer dos programas de imigração é, para o próprio estado, né? não é uma coisa nacional, é uma coisa que o estado ou o território cria é, facilitando a imigração. Uma coisa meio americana, né, de os estados decidirem o que eles querem fazer ao invés do governo federal, né? É, porque o governo fez essas mudanças pensando nos grandes centros, né, como Sydney, Melbourne, Brisbane, e eles não querem que as pessoas continuem indo para os grandes centros porque tá um pouco cheio, eles, eles consideram um pouco cheio, eu não acho que tá cheio, mas enfim. Eles acham que tá muito cheio, que tem muita gente, então, eles querem que as pessoas é, emigrem para cidades menores, né? Que as pessoas uhum. vão viver nas cidades menores que têm essa necessidade, essa demanda mesmo de, de profissionais. É, e aí, os dois estados que aderiram, né, na verdade, um estado e um território, foi South Australia e Northern Territory. E aí em South Australia a cidade mais famosa é a capital, que é Adelaide, e em Northern Territory a cidade mais famosa é Darwin. E para falar um pouquinho das duas cidades é fácil, né? Darwin, no Northern Territory da Austrália, é uma cidade que conta com 145.916 pessoas e é a maior cidade da região desértica australiana a, e a 15ª maior cidade da Austrália e a menor das capitais provinciais. Darwin é uma cidade como qualquer outra, obviamente que com, devido às suas, né, às suas proporções com Sydney e Melbourne, né? Comparado com Sydney e Melbourne, é uma cidade menor, mas é uma cidade que tem tudo que as outras cidades também tem. É uma cidade com um clima mais quente também, tem tantas oportunidades de emprego quanto as outras cidades e agora com o Dama também oportunidades para imigração nessa cidade. Então vale muito a pena também dar uma olhada tanto em Darwin quanto em Adelaide. É a capital do estado de South Australia, tem 1.203.873 habitantes Sendo a quinta cidade mais populosa da Austrália E também assim, o clima de Adelaide é mediterrâneo Com invernos frios e relativamente úmidos E verões secos e amenos É uma cidade que conta com um clima bastante diferente ao longo do ano Então você tem o melhor de todas as estações por ali Então assim, é uma cidade que conta com tudo Assim como Darwin uh, Tem todos os restaurantes, bares, shoppings e um, lojas E tudo que as outras cidades também tem numa, numa proporção um pouco menor E aí agora também com possibilidade de migração. E Darwin ainda tem um plus, que são as estações do ano, que lá ele só tem duas, né, uma estação seca e uma estação úmida É, tá? como fica bem no norte da Austrália, então a gente tá falando, de, na verdade, de dois extremos, né, Darwin que fica bem no norte e Adelaide que fica bem no sul é, Darwin fica ali mais perto da Ásia, então eles têm o mesmo clima ali da, da região que tem as monções, então na, na, na, na estação úmida tem bastante chuva então é uma cidade, assim, que exige que a pessoa goste mais de natureza, né? Não é uma cidade tão, assim, como Sydney, né? Que tem mais vibe de cidade grande. É uma cidade mais natureza mesmo, cachoeiras, deserto, etc. Então quais são as grandes vantagens do Dama para essas duas cidades, né? Para esses dois estados, na verdade, né? Não é só em Adelaide ou em Darwin. É para o território inteiro, para o estado inteiro. Mas as grandes vantagens é que tem uma, é, uma lista muito maior de profissões. Então a gente vai deixar as listas de profissões aqui. A diferença é que a Adelaide tem duas listas, né? A de Salvador tem duas listas. Uma para a região de Adelaide, né? Só a região de Adelaide, válida só para aquela, para o centro, que é uma lista mais focada nas profissões de tecnologia. E uma lista geral, que é para o estado inteiro, que aí tem várias profissões é, que não estão na lista federal, né? Várias profissões que você, às vezes, nem imaginaria que fosse estar lá. É, então, isso é uma grande vantagem. O de Northern Territory também, vale para o território inteiro, e tem várias profissões que não estão na lista federal. E as, as grandes vantagens é que eles exigem menos inglês Então o, o IELTS normalmente para a imigração é 7.0 Eles estão exigindo de 4,5 a 6, dependendo do, da profissão O que é muito bom 4,5 é uma nota assim Com 6 meizinhos de inglês você consegue tirar o um 4,5 ah, ali Com certeza, 6 então, meses ali deve para é, tirar um 4,5 4.5, Então 4,5 não é uma nota impossível de tirar no IELTS que facilita muito E uma outra vantagem é que o governo também deu para os estados A permissão de que caso eles queiram é, existe um mínimo, né, para uma, uma empresa dar um sponsor pra alguém existe um salário que ele tem que pagar, que não é o salário mínimo, né, um pouco maior então o governo deu essa permissão de que a, os estados podem falar não, esse, esse salário pode ser um pouquinho menor porque daí as empresas, né, desses lugares também podem trazer mais gente que pagar continua, menos também. Pagar um pouco menos, mas é só 10% a menos. Então continua sendo um salário excelente, considerando que a gente tá falando da Austrália, né? Que, que é, é, tem o maior salário mínimo, maior do, salário mundo. mínimo do mundo. E pra você é. alguém tem que ser além do salário mínimo, né? Não pode ser o salário mínimo. E só pra gente comentar um pouquinho sobre algumas profissões que estão na lista, começando com Adelaide na área de tecnologia, tá? Então esse documento que eu tô lendo vai estar tá aqui na, na descrição para vocês do canal para vocês verem o documento na íntegra é um documento do governo é né? um documento do governo inclusive então vocês vão poder ver o documento na íntegra tá digital Waters, é engenheiro elétrico tem ó, muita coisa bacana que trabalha com edição de edição vídeo, de vídeo ó, film and video editor é, graphic designer, graphic designer ó, ilustrador, é ilustrador ilustrador é um abraço para os amigos ilustradores falar é, meteorologista meteorologista Multimídia Designer uh, é, Então assim, tem, tem, tem bastante profissão bacana que nos outros não tem é Web Designer e Web Developer, web developer também Na é, lista federal, por exemplo, eles tiraram o Web Designer Então na lista de Adelaide agora tem de volta Web Designer E outra coisa muito interessante é que os programas de imigração normalmente É até 40 anos mas a Adelaide tá dando aí uma concessão de até 55. Uhum. Então tem muito mais oportunidade para quem é um pouco mais velho, tem para 50, 55, dependendo da profissão. Lembrando que para qualquer programa de imigração vocês precisam fazer o inglês, tá, galera? Não, não adianta vocês tipo conversarem com a gente de imigração se você tem inglês básico. O caminho das pedras é. é vocês irem para Adelaide, por exemplo, fazerem um curso de inglês. A gente consegue ajudar vocês com isso. Tanto Adelaide quanto em Darwin. Então o primeiro passo dessa imigração de vocês é poder tirar esses 4,5 a 6 no IELTS. E isso só com curso de inglês e vivência lá na Austrália, tá? Inclusive tá tendo uma procura bem grande recentemente por Darwin e Adelaide, né? A gente Sim, teve bastante venda muito. pra Darwin, por exemplo, mais que pra Brisbane. Que foi uma coisa muito curiosa. Sim. Então as pessoas elas estão procurando essas regiões. Agora, é, nas outras listas de South Australia, que não é na parte de tecnologia, olha só, a gente tem padeiro, chefe de cozinha... É, dentista Dentista, olha que legal isso Tinha, eu acho que tinha é, Técnico de, escava também, ó, é, é. de escavadeira ó. Gaming worker Gaming worker, pronto, achei meu trabalho Achei meu trabalho, eu posso só ó, trabalhar Jogando videogame, é isso? recepcionista de hotel, é, gerente de hotel Então são coisas que não estão na lista federal Garçom, garçom. olha, tem garçom na lista deles Ou Eles seja, de tá uma lista bem é, abrangente e tem muita gente na Austrália que inclusive trabalha nessas áreas já Então já tem como comprovar até a experiência no país, né? Exatamente E essa daqui é a de Northern Territory, que também tem bastante coisa parecida Tem barista. padeiro, barista, é, bookkeeper, que é mesmo? É, é, é contador Contador, bus driver é, Bus driver, motorista de ônibus De ônibus é. É. É. Chef de cozinha Chefe de cozinha Trabalhador, de... De... Com... Com... Trabalhador com criança, child care worker tem bastante coisa. até ó. É... Ah, tem mergulhador. Mergulhador. Que antes estava na lista de Cairns. né? Agora tá, tá na lista de Cairns. É... agora. Tá então tem, tem bastante profissão, tem bastante oportunidade. É... E é o que a gente indica, assim. Se você, se você quer processar, se a sua vontade e é conseguir uma residência permanente, o governo tá dizendo, eles estão deixando bem claro que eles querem que as pessoas vão para cidades menores. Então. Uhum. Eu quero para Austrália, eu quero ficar, eu quero conseguir uma residência permanente. Sydney não é o seu destino. Um provavelmente vai ser, é, provavelmente vai ser aí Adelaide, Darwin, até Tasmania. Tem alguns lugares aí que, que são interessantes, mas fugir dos grandes centros é aí a, a chave do sucesso. Tem um vídeo aqui no canal que a gente fez com a Zenny que morou em Darwin. E tem a, a opinião dela sobre a cidade. E é, é, é engraçado porque assim às vezes a pessoa pensa, ah, eu vou ficar aqui, eu vou fazer essa cidade, eu vou eu vou para lá, eu vou ficar dois anos lá. Só que daí a pessoa chega. Começa a trabalhar, começa a fazer a vida, conhece os amigos, e depois ela não quer mudar, ela não quer ir para outro lugar. Acontece já... muito também. É, você já fez a sua vida lá, você vai mudar, começar do zero, né? É, não tem muito para quê. Mas é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever aqui embaixo, dá o seu like, comenta o que, que você tem de dúvida aí também sobre as cidades. Você mudaria para Darwin ou para Adelaide? Deixa aqui nos comentários pra gente, né, o que, que você acha que... Né? Acho que o pessoal tinha que comentar isso também. É interessante para vocês, a gente quer saber a opinião de vocês. E se vocês estão pensando em fazer intercâmbio tanto para Darwin quanto para Adelaide, vocês já sabem mandem ver pra gente no info.com, que eu vou estar aqui de Vancouver ajudando vocês no Canadá, e o meu pessoal lá em São Paulo vai poder ajudar vocês também a fazer essas cotações de intercâmbio e mandar todo mundo pra Austrália. Lembrando que nós não somos agentes de imigração, eu sempre deixo isso muito claro no vídeo, porque a gente sempre recebe pergunta tipo, Deyoti, ah, eu preciso ver a minha Quero pontuação. querem migrar, gente, a gente trabalha com estudos que é... O primordial para vocês poderem migrar é, A gente trabalha com a parte educacional, que é primordial para vocês poderem migrar. depois. Qualquer papo sobre imigração, vocês podem falar com agentes de imigração, que são trabalhos totalmente diferentes do nosso. É, todas as informações que a gente deu nesse vídeo, a gente vai deixar aqui os links, elas estão nos sites do governo. No site do governo de Northern Territory do governo de South Australia. Então a gente não inventou, tá tudo lá. E outra coisa importante para falar é que a gente está com uma promoção para Darwin. É verdade, né? tá com estamos com promoção. com um preço muito bom para Darwin, então manda e-mail para conferir. Estamos com promoção pra Darwin. Então, mandem um e-mail pra conferir. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo pra vocês e até mais. Tchau!